Olá a todos, meu nome é Eduardo Guerra. Esse é o curso de desenvolvimento de software guiado por testes. Hoje vamos falar sobre mitos e lendas sobre TDD. Certo? Então, eu vejo que muito se fala sobre TDD e muita besteira é falada sobre TDD. Tá? Então, hoje vamos pegar alguns desses mitos aí e vamos falar um pouquinho sobre eles para que você possa, você como espero que um, um novo... É, é, desenvolvedor que vai adotar essa técnica né, no seu dia a dia, que você possa sa saiba responder quando alguém chegar com alguma dessas dúvidas. Pode ser que você já tenha ouvido falar disso, que você mesmo tem essa dúvida, você mesmo tem essa concepção errada do TDD. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso nessa aula. Tá? Então, como eu falei, existem aí muitas histórias sobre TDD, né? Só que, será que elas são verdade? Todas elas? Né? Então, hoje vamos fazer aqui um papel aí dos Mythbusters, né? certo? os caçadores de mitos, e vamos falar um pouco aí sobre alguma dessas coisas que se fala é, é, sobre TDD que não são verdade, ou às vezes não são 100% verdade. Tá? Então, vamos começar aqui com o nosso amigo saci-pererê, ou melhor, saci-TDD, né? essa piada foi do Clóvis, tá? dei o crédito, tem Clóvis, tá? que ele está falando o quê? O TDD sempre usa teste de unidade. Tá? Bom, na verdade, a grande parte dos testes né, do TDD acaba sendo, a gente acaba usando o mesmo teste de unidade. Tá? Mas não quer dizer que sempre o TDD... Que utilizar teste de unidade muitas vezes a gente faz o TDD em cima de teste de integração, em cima de teste de componente. Tá, porque que a gente, por que que o teste de unidade é muito utilizado. Tá, quando você separa uma classe do resto do sistema para poder testar ela, né, usando algumas técnicas como os mock objects que a gente vai ver ainda nesse curso nas próximas aulas, tá, a gente acaba desacoplando. É, as, as classes, né? ou seja, se eu consigo isolar uma classe para testar ela, então eu consigo encaixar ela mais fácil em vários contextos. Tá? Então, o simples fato de eu forçar que seja o teste de unidade, isso pode me trazer benefícios. Tá? Só que nada impede, de, de repente, a gente vai discutir isso durante esse curso, de às vezes querer pegar e fazer um, o TDD desenvolvendo, por exemplo, um grupo de classes. Tá? O que é importante é, se você for fazer isso, é você manter aquele ritmo alternando entre o código de teste e o código de produção. Você manter aquele baby steps, né? ou seja, você conseguir alternar de um para o outro. O grande problema de, às vezes, você é, é, fazer o TDD em cima de várias classes é que, às vezes, você cria um teste e aí você demora a implementar para poder voltar nesse teste. Tá, ou seja, para fazer um pequeno teste passar você tem que fazer muita coisa. Então, é esse cuidado que você tem que ter quando você está fazendo o com em testes que, que tem um escopo maior do que o teste de unidade. Agora, se você consegue manter esse ritmo, sem problema nenhum. Tá? Bom, vamos ver o que a próxima lenda aí tem a nos dizer. Quem que é? Quem é essa figura aí? É o Caipora. Certo? Então, ele fala o seguinte: olha, TDD não é criar o teste antes? Então, eu vou lá, vou criar todos os testes da classe, certo? E depois vou implementar. E aí, se eu fizer isso, eu estou fazendo o TDD. Está certo isso? tá errado. Tá? No TDD é importante, faz parte da técnica TDD, você avançar em pequenos passos. Tá? e trabalhando um teste por vez. Às vezes, se você tem... É, eu não gosto de ser muito pragmático, né oh, melhor, dogmático, tem que ser desse jeito, tem que ser. Eu sou mais pragmático. Né? Ou seja, vamos focar aqui na prática, vamos ver como que funciona melhor. Então, às vezes, você tem... poxa do, Ao invés de criar um teste, eu crio dois que são relacionados. E aí eu vou, faço uma implementação que vai atender aqueles dois testes ao mesmo tempo. Ok, se eu conseguir manter o meu baby step, está perfeito. Tá? Agora, você ir lá e criar um monte de testes e depois ficar duas horas trabalhando na sua classe, isso definitivamente não é TDD. Tá? Essa alternância entre o código de testes e o código de produção é extremamente importante para que o TDD dê aqueles benefícios que ele tem. Tá? Então, se você for adaptar, criar mais testes, etc., tenha em mente que é importante você ter esse ritmo. Tá? Outra coisa que eu já escutei é, ah, eu faço TDD, faço um monte de teste, então meu código ele é a prova de erros. Você pode procurar ali que não vai ter nenhum bug. E eu já vi o contrário também, né, do tipo, ah, achei um bug aqui, mas você não estava fazendo TDD? Essa técnica não é boa? Isso aí não, não deixa o código à prova de erros, tá? Então vamos ver o que a gente tem a dizer sobre esse mito daí, né? Aí então, ó, fiz usando TDD, ó, eu a garanto, né? É igual lá o seu Creiço, né? Tá? Não, isso não é verdade, tá? O TDD ele pode ajudar a prevenir muitos erros e é verdade quando você faz o teste, você várias coisas às vezes, que você iria errar, você acaba não errando. Tá, então, mas ele não garante que não pode ter algum erro. Tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui de erros que podem acontecer quando a gente está usando o TDD. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que algum caso especial, né, você esqueceu de criar um teste para aquilo. Né? Vamos supor que ah, você está é, fazendo ali uma classe de cálculo e você não criou nenhum teste que testava com um valor menor do que zero, por exemplo. Né? Então, ah, se alguém chamar aquilo ali, pode dar um erro. Por quê? Porque você não fez aquele teste. Né? É, você pode ter feito o teste errado. Né? Você pode ter feito uma verificação errada, é, porque o, o teste ele também pode ter erros nele. Ele pode não estar tá verificando aquilo que você quer. Tá? Eu já vi isso acontecer. Tá? Então, pode ser que aquele, às vezes você achou que criou o teste correto, mas ele não está verificando. Às vezes você esqueceu de colocar um acert né, e ele não está verificando alguma coisa. Ou pode ser também que você não entendeu o requisito direito e aí você criou um teste que verificava uma outra coisa e você fez uma, uma classe que atendia aquela outra coisa. Ou seja, o, o teste, né, a classe está fazendo aquilo que você queria que ela fizesse, só que aquilo que você entendeu que era para ela fazer não era o que ela tinha que fazer dentro do contexto do sistema. Tá? Então, pode ter tido erros. Então, assim, o fato de você fazer TDD ajuda, sim, a, a diminuir a quantidade de erros. Tem vários estudos que mostram isso, tá? que fazer TDD diminui a quantidade de erros, mas também não garante que o seu código vai ser a prova de erros. E aí você pergunta, mas o que, que eu faço se, de repente, eu, eu achar um erro? no meu código, né, que onde eu fiz TDD, o que que você vai fazer? Você vai lá, vai criar um teste é, é, que tenha aquele erro, né, que pega aquele cenário, né? Então lembra que para a gente continuar o TDD, para gente continuar no ciclo do TDD, o teste ele não pode passar, tem que ser um teste que dá problema, dá, não que dá problema, mas que que a classe não passe naquele teste, tá? E a partir dali você continua fazendo o TDD. Quando você conseguir criar um teste que, que, que fale, né, que, que pegue aquele cenário onde está o problema, aí é fácil, é só você continuar o TDD. E se dali você vê que tem outro problema, você vai seguindo o, o, a ideia do TDD, criando outros testes, né, talvez com cenários relacionados, que talvez possam montar funcionando. Certo? Próximo mito, agora é o bicho é esse acho que é o caipora certo é, já vi muita gente falar que assim, ah esse negócio de TDD é meio esquisito porque é muito suspeito que o desenvolvedor teste o seu próprio código né como se fosse ser um teste tendencioso né o fato do, do desenvolvedor testar o próprio código deveria ter sido ser outra pessoa que faria isso tá então o que que a gente tem a dizer a respeito disso né que existe diferentes tipos de teste, tá? Os diferentes tipos de teste, eles têm diferentes objetivos, tá? O teste que a gente faz no TDD, que pode ser o teste de unidade, integração, como a gente viu, é um teste para o desenvolvedor, para dar um feedback para o desenvolvedor, para ele verificar se aquele código está fazendo o que ele quer que faça, né? É um erro comum, às vezes a gente faz o código achando que ele vai funcionar em tais cenários, que ele vai fazer determinadas coisas, só que ele não faz aquilo que a gente quer. Tá? Então, o teste que a gente faz no TDD é para isso, é para ver se o teste é, é, faz o que o desenvolvedor quer que ele faça. Tá? Então, é um teste mais baixo nível ali. Tá? O, os testes do TDD não eliminam os testes que a gente chama de teste de aceitação certo, que é onde o cliente vai validar se aquilo que foi implementado tá de acordo com as necessidades dele. Então uma coisa é o desenvolvedor ver se aquilo que ele fez é o que aquilo que ele queria, era o que ele implementou, e outra coisa é ver se aquilo que ele implementou é o que o cliente precisava, tá de acordo com os requisitos do cliente. Então esse é o teste de aceitação. Aquele teste lá do TDD, ele ajuda a tirar Vários tipos de bug, mas depois você ainda tem que validar se aquilo que você fez é realmente o que o cliente precisava, é realmente o que o cliente queria. Certo? Bom, vamos... Que bicho é esse? Alguém sabe que bicho é esse? Ó, tem uma pista aí no, no que ele está segurando. Sabe qual que é? É o chupa-cabra! O que, que o chupa-cabra está falando para gente, gente? Tá? Se eu criar um teste depois... Eu já não estou fazendo TDD, tá? Imagina lá, você está lá programando tranquilo, fez um teste, implementou, passou. Fez um teste, implementou, passou. E você falou, opa, pera aí, eu eu criei um, avancei um pouquinho mais e já vou criar um teste aqui para ver se aquilo funciona. Aí passa o cara lá, ah, peguei você, você não está fazendo TDD, peguei você fazendo o teste depois aí, né? Você chega lá, ah, o TDD vem sendo feito há séculos dessa forma. É uma blasfêmia você ir lá e criar, né, o, o teste, uma vez, né, de 20 testes você tá criando, um deles você criou primeiro o código e depois o teste. Isso é uma blasfêmia, né? Nada disso, né? O TDD não é dogma, tá? Não é uma coisa amarrada. Você tem que fazer ele da forma que funciona para você, da forma que é, é, vai ser mais produtivo, tá? Então, é, tá ok. Às vezes você ir lá e criar um pouquinho da funcionalidade antes de criar o teste. Às vezes você fala assim: Ah, tô, tô implementando aqui, já fiz o, já fiz aqui o caso aqui para tantos. Oh, se eu criar mais esse if aqui, eu já consigo resolver esse outro caso. Aí você já adiciona lá. E aí você, por exemplo, vai lá no teste e já adiciona aquele novo teste. Tá? Então, o importante é também você não cair na, na tentação de ir lá e fazer todo o código de produção e aí depois ir fazer todos os testes. Né? Se você mantiver aquele ritmo de alternância entre teste e código de produção, não tem problema, às vezes, você ir lá né, e fazer o código de produção desde que daí a pouco você vá lá e já crie o teste que verifique aquilo para você continuar nesse ritmo de alternância, tá certo? Então, é, é com isso daí, assim, quero abranger outras questões também, tá? Que a gente ensina aqui a técnica, né? Mas a gente não precisa ser dogmático em relação a ela, né? Ah, desviou um pouquinho ali, já está tudo errado? Não. Vamos fazer da forma que funciona, vamos manter o ritmo. Certo, para a gente ganhar os benefícios da técnica, mas a gente não precisa né, é, é, é, ser completamente né, é, é, dogmático ali, né, sem, sem. Não pode olhar um pouquinho para o lado que está errado. Tá? Em relação a isso, eu queria fazer um, meio que um disclaimer aqui, né, que eu acho assim, é, é, eu acho que as técnicas estão aí para a gente poder aprender e usar elas da melhor forma possível, tá? Não fazer, assim, ah, o Guerra falou que pode criar depois, aí vai lá, vai criar tudo depois. Não. Então assim, antes de adaptar uma técnica, tenha, tenha certeza de que você aprendeu ela, que você compreendeu o funcionamento dela e que você está ciente das consequências daquela mudança que você está fazendo. Então, apesar de eu ter falado isso agora, né, tente fazer o TDD mais quadradinho, né? É, é, principalmente agora no começo que a gente está praticando, que a gente está aprendendo e aí depois que você ganhar a prática aí sim você vai e pode adaptar e pode é, é, é, colocar o seu toque pessoal ali, isso não vai ter nenhum problema não vai deixar de ser TDD e, e etc, porque você foi lá e faz aquilo um pouquinho diferente criou um, o um teste depois ali uma vez ou outra isso daí não tem problema mas assim, só, só abra esse parêntese para dizer para vocês tentem agora né, nos exercícios fazerem mesmo o TDD do jeito mais quadradinho, por mais que tenha uma dificuldade, depois que você tiver prática na técnica, aí sim você vai e faz as suas adaptações, tá certo? Então eu espero que com essa aula aqui eu tenha conseguido desmistificar alguns mitos, algumas lendas aí sobre TDD, certo? Espero que tenha ficado claro. Se você ainda tem alguma dúvida mande aí no fórum, que a gente vai ter prazer em, re, em responder. Né? Acredito talvez até os próprios colegas aí, né têm participado bastante, é, é, podem responder para você também. Muito obrigado, até a próxima aula.